Fala galera, trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar vendas automáticas, a gente vai fazer um robô que faça a venda para a gente, tá galera? Então siga o passo a passo aqui que eu vou explicar para vocês, não pule nenhuma etapa do vídeo, senão vocês vão se embananar de tudo quanto é maneira. É um robôzinho no Manichat onde a gente configura maneira bem simples e bem rápida, dá um pouquinho de trabalho, a gente vai configurar apenas uma vez e depois o robô vai trabalhar para a gente durante a campanha ativa, tá galera? No vídeo passado eu soltei uma campanha que a gente subiu pro WhatsApp. E por que que eu gosto de subir campanha pro WhatsApp? Por quê? Porque a gente consegue fazer uma automação depois, né, galera? Que nem agora. No WhatsApp, vamos supor que você, vamos supor que no WhatsApp você consiga atender 30 clientes por dia, não consegue atender mais que isso. Então você não consegue escalar. Você não consegue colocar mais dinheiro no Facebook para vir mais pessoas, porque você não consegue atender mais que 30 pessoas. Depois que você já sabe como vender, sabe como conversar com o cliente e quebrar todas as objeções, a gente consegue trazer isso para o Menichat e fazer isso de forma automática, onde a gente consegue fazer todas, todas as etapas que tem no WhatsApp no mini chat ali a gente consegue fazer várias configurações, onde você pode mandar o cliente diretamente para a página de venda, diretamente para o advertorial, diretamente para o checkout, tá galera? Eu utilizava a estratégia que mandava o cliente diretamente para o checkout de cartão, onde eu consegui fazer... Mais ou menos em uma semana, galera, mais ou menos 120 vendas no cartão só usando o meninete, porque a gente consegue alterar o link sem precisar pausar a campanha. Se o criativo tá dando boa, a gente consegue alterar o link dentro do meninete sem pausar a campanha. E isso quando eu chegava ali na perto de no dia 25, 26, que a maioria dos cartões viram, eu trocava o meu o meu link onde a pessoa poderia comprar tanto no boleto quanto no cartão trocava pelo cartão porque a maioria dos cartões viraram e a pessoa tem mais sensibilidade em comprar porque ela só vai pagar no próximo mês então assim que eu conseguia fazer várias estratégias tá galera um hackzinho para vocês aí é tá vendendo também no cartão porque boleto é venda, para mim é venda, porém eu não contabilizo até ela ser paga, tá galera? E muita gente não gosta de vender no boleto, gosta de vender no cartão. Então eu utilizava essa estratégia. Então eu vou fazer um passo a passo aqui para vocês, onde a gente vai configurar o um mini muito bem. Vocês pegam... A estratégia que vocês estão utilizando no WhatsApp que está dando boa e traga para o Manichat. Assim você consegue colocar 200, 300 reais e atender 70, 80, 200 pessoas no dia. Coisa que no WhatsApp é impossível só você fazer, entendeu? Essa é uma estratégia muito boa, muito boa mesmo. Porque a gente consegue fazer isso de forma automática, tá galera? É simplesmente só colocar o dinheiro no Facebook depois que você sabe fazer o Manichat. Depois que você sabe fazer o Manichat, é muito simples e muito fácil. É só colocar o dinheiro no Facebook que o robô vai fazer a venda para você, tanto de dia de manhã ou de noite, tá galera? É uma maneira de você fazer vendas automáticas, você vender dormindo, porque o robô vai estar tá trabalhando para você e você está vendendo, tá galera? Então não pule nenhuma etapa para você não se perder como que vocês vão configurar esse robôzinho aqui para estar tá vendendo para vocês todos os dias. Eu utilizei e utilizo essa estratégia que eu vou passar aqui para vocês, tá galera? Então vamos lá para a telha do computador. Fazer com que esse robozinho venda pra gente, tá galera? Vamos lá, sem enrolação. Perfeito, galera. Estamos aqui no chat onde a gente vai configurar tudo bonitinho, a nossa automação e fazer todos os passos. Então, não pula nenhuma etapa, senão você vai se perder. Porque o Manichet, ele é um pouquinho complicado, mas depois que você configura... Apenas uma vez ele vai vender para você automaticamente quando sua campanha estiver ativa, tá galera? É uma das melhores ferramentas que a gente tem para o Mensage no Facebook. E mais breve possível vamos ter também essa automação no Instagram, tá galera? Já tá em desenvolvimento beta, onde a gente pode fazer o cadastro para estar tá liberando para a gente fazer é, o teste na versão beta, tá galera? Então, mas, mas por enquanto a gente tem essa ferramenta somente no Mensage, tá galera? Então... Depois que você sabe vender no WhatsApp, você traz essa automação para o ManyChat, onde você pode fazer as configurações desejadas, tá galera? Então eu vou mostrar para vocês, bem simples e bem rápido, o que, que vocês têm que fazer para tá fazendo a sua automação a primeira coisa quando você entra aqui no main chat tá galera é o seguinte ele vai pedir para conectar o seu facebook você conecta o facebook que você deseja fazer a automação tá ele vai conectar o facebook e depois vai pedir a página aqui já tem a minha página do lado esquerdo como vocês podem ver aqui do lado esquerdo tem minha página onde eu vou fazer a automação dela depois que você fez a automação dela a gente tem a versão Pro e a versão Free. A versão Free, a gente consegue ter até mil pessoas dentro do nosso Messenger. Depois disso, ele para de entregar a mensagem, você tem que remover ou assinar o plano. O que, que eu faço? Como eu não quero pagar para estar tá usando o plano, toda vez que está chegando ali entre 800 e 900 pessoas aqui, ele mostra aqui do lado direito, tá vendo? Ó, tem quatro pessoas aqui de mil. Então... Quando tiver 900, ali 800 e pouquinho 900, eu venho aqui e removo todas. Aí ele não para de mandar mensagem automática, que quando bater mil, já aconteceu comigo de eu esquecer, bater mil pessoas e ele parar, e eu sem saber o que, que tinha acontecido com a minha campanha, se era a minha campanha realmente que não estava funcionando ou não, tá galera? Então eu venho aqui, removo essas pessoas antes que ela bata o limite aqui para mim não estar tá prejudicando a minha campanha. Então conectou aqui, galera. Então o que que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai vir aqui, ó, em automação, tá, galera? Automation. E depois a gente vai vir em keywords, tá, galera? Keywords, é acho que é assim que se fala, tá? Keywords. Aí a gente vai vir aqui, ó, em new keywords, tá vendo? A gente vai colocar a seguinte frase, ó: sim, pode sim, sim e pode sim maiúsculo, tá? A gente vai escrever aqui, ó: sim pode sim e depois eu vou colocar, falar o segredo, tá? E pode sim. A gente vai colocar essas palavras aqui, ó. Sim, pode sim, sim maiúsculo, pode sim maiúsculo, tá? Porque a gente lá na campanha, a gente vai programar uma frase que a pessoa vai falar sim, pode sim, pode, pode sim. Entre outras coisas, a gente vai programar aqui tudo bonitinho que a gente pode colocar. E a gente vai colocar aqui, ó. E a gente clicou aqui, create new keyword, tá? A gente criou uma Keyword. o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui. Vai ser do zero, tá, galera? Então você vai colocar aqui, ó. Create New Replay. Eu acho que é isso. Só que como eu já tenho uma automação criada, eu vou criar aqui para vocês para não demorar muito, tá, galera? Senão vai ficar um vídeo muito extenso e a maioria da galera não assiste um vídeo muito extenso. Então eu vou pegar uma que já tá criada aqui. Eu só vou fazer os passo a passo aqui, o que, que vocês têm que fazer. Eu não vou mostrar a minha, porque... A grande maioria vai na minha página e vai copiar o criativo que eu tô utilizando. Tudo que eu tô utilizando vai copiar e acaba caindo, tá, galera? Então eu vou dar um exemplo para vocês estarem fazendo com um produto de vocês, tá bom? Então já tenho aqui um exemplo. Ele vai aparecer, essa janelinha aqui, tá vendo? Ó? Ele vai aparecer sem nada. Vai aparecer aqui sem o player aqui em cima, sem nada aqui. Aí você vai colocar aqui, ó. ADD Trigger. Eu acho que é assim que se fala, tá? Vai clicar em Facebook e lá embaixo, e a gente vai clicar aqui, ó. Keyword Por porque a gente vai pegar uma Keyword que a pessoa vai falar para gente, tá, galera? Que é aquela lá, sim, pode, sim, quero, sim. E a gente vai colocar aqui também, ó, sim, pode, sim. Aí você vai colocar pode, pode, sim, maiúsculo, sim, maiúsculo, pode, não, pode já foi, pode. E aqui você vai colocar variações dessa daí, sim, pode, sim, pode, sim. Vai colocar essas variações, porque quando a gente criar a nossa campanha lá, a gente vai dar essas opções para a pessoa fazer, tá? A gente não vai dar uma opção aberta, a gente vai dar uma opção fechada, a gente vai dar uma resposta, é, vai fazer uma pergunta fechada. O que é pergunta fechada, olha, é pergunta que a gente pré-determina o que, que o cliente vai falar, tá bom? Então, a gente vai perguntar assim, é, pode ser o agendamento para duas ou três horas da tarde? Então, assim, essa é uma pergunta fechada, a gente já sabe a resposta, ou é duas ou é três, acabou, não tem, não tem outra, tá? Então, a gente sempre vai colocar perguntas fechadas aqui no menu chat, porque a gente já sabe as respostas, tá bom? Aí, você vai dar um clique aqui, ó, Create, ele vai criar outro aqui para mim, tá vendo? Só que a gente não vai utilizar a de cima, eita! A gente não vai utilizar de cima, a gente pode até, até utilizar aqui, mas a gente vai deletar que a gente vai ficar só com uma aqui, tá? Pra gente não se embananar, porque o Manichat, o se a gente fazer qualquer coisa errada, a gente acaba se embananando aqui, tá bom? Aqui, galera, ó, o, meu, ele tá, o meu, ele tá com três perguntas, tá galera? Então, eu vou explicar pra vocês como que tá. O meu, ele tá com três perguntas, porque o meu tem três benefícios, o meu produto, ele tem três benefícios. Então, dois deles, eu já sei que muita gente clica e o terceiro sempre sempre fico variando, tá, galera? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui nas três primeiras perguntas que eu faço para o cliente, tudo bem? Porque, assim, essa, essa, essa trajetória eu copio nos três, tá bom, galera? É a mesma coisa para os três. Eu só dou uma modificada no começo aqui que eu vou explicar para vocês. Então, a gente vai vir aqui, ó, dar um clique aqui, né? E, vai, e a gente vai colocar aqui, ó, Facebook Message. Aí aqui a gente vai colocar mais alguma coisa, tá bom, galera? Aqui eu vou fazer uma pergunta para o cliente. Eu vou falar assim, é, antes de eu falar do, sobre o produto, o que, que você quer melhorar nos seus cabelos? O que, que você quer é, ter de melhor no seu cabelo? Qual que é o problema que você está tendo? Então você vai perguntar para o cliente já sabendo o qual que é a resposta. Então eu já sei, eu já, eu já sabendo... Das respostas, então eu vou colocar aqui, porque eu já tenho o meu, o meu script lá do WhatsApp, que nem eu expliquei para vocês. Já sei qual que é as perguntas e qual que é as respostas. Então eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou adicionar três botão, dois botões aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Cabelos quebradiços, eu acho que é assim que se escreve E vou adicionar outro aqui ó. Queda de fios Eu adicionei dois botões aqui, tá vendo? E aqui eu vou jogar esse aqui Deixa eu só deletar aqui primeiro, calma aí e aqui eu vou duplicar, tá, galera? Tá vendo aqui, galera? Eu simplesmente dupliquei. É a mesma frase que tá em um, tá em outro, tá, galera? Sem mais delonga. Por que que eu faço isso? Eu dou opção pra pessoa ficar um pouquinho mais cansativa ali no chat, pra ela, quando ela for comprar, ela não ficar escolhendo muito. Porque eu já fiz, ela vai, dar um clique lá no meu anúncio, vai vir aqui, vai ler tudo e vai dar mais dois ou três cliques pra ela chegar no link, meu link de afiliado ou minha página de venda ou meu advertorial. Então, ela vai ficar um pouquinho cansativa. A gente não pode deixar ela muito cansada, senão ela fica, é, o cliente ele se estressa muito e acaba saindo da nossa página de venda e não comprando. A gente não pode estressar muito o cliente. Por isso que eu deixo entre dois e três cliques aqui no mini chat. Eu não deixo mais que isso, tá? Então, a pessoa clicou no meu anúncio, vai vir aqui, vai clicar em um desses botões e já vai comprar o meu produto. Ou comprar o meu produto não. Ou ele vai para a página de venda ou ele vai para o checkout, tá bom? Dependendo de como estiver Aqui, eu já mando o cliente diretamente pro checkout ou mando ele pra página de venda. Isso depende muito, tá, galera? Depende muito aqui. Mas aqui, eu vou dar um, um pulo do gato para vocês, o que, que vocês devem fazer. Isso é com produto que tenha amostra, tá, galera? Produto que não tenha amostra, o que, que vocês podem fazer? Dar um desconto, vocês podem dar um, dar um desconto, tá bom, galera? Vamos lá. Aqui, ó, que nem eu expliquei para vocês, eu dupliquei ele, é o mesmo texto, tá, galera? Aí um aqui, ó, ele vai pro o cabelo... É, é, como que é? Deixa eu ver aqui. Queda de fios. E o outro, ele vai para cá, tá galera? Aí aqui você vai contar uma história, tudo bonitinho. Que o produto foi desenvolvido, bababi, bababá. Vai contar o que, que você fala lá no WhatsApp. Aqui é a história do WhatsApp, onde você vai converter. Então você vai colocar toda a conversa aqui, tudo bonitinho. Mostrar a prova social, que nem eu falei para vocês. A prova social é crucial, tá galera? Vai mostrar? E aqui, galera, é o pulo do gato, ó. Aqui você consegue fazer com que? Com, vamos supor que você suba com 10 reais, que nem eu fazia isso daqui, galera. E dava muito certo, tá? Com 10 reais pra vender a amostra, ali às vezes saia duas, três, quatro amostra com 10 reais. E, às vezes, dava de sair o kit completo, tá, galera? Então, eu pegava com 10 reais, eu fazia a venda do kit que eu ganhava ali em torno de R$70, R$80, reais, tá, galera? Então, essa é a estratégia pulo do gato aqui que eu falei pra vocês. Com 10 reais, com um valor baixo no manichat, é a mesma coisa com o WhatsApp, tá? Vindo muita, muita gente pra tá adquirindo amostra, porque é a estratégia de amostra, tá, galera? Então, vai estar tá vindo muita, muita, muita gente mesmo. Às vezes, a pessoa não quer comprar amostra, quer comprar o tratamento completo. E às vezes saia a venda com 10 reais do kit completo. Aí meu lucro triplicava, quadriplicava, galera. Então, essa é uma das estratégias muito boa para o Manichat. Desde que você sabe montar o um Manichat. Por isso que eu falei para vocês, montou lá um script bonitinho que você consiga fazer várias e várias vendas no WhatsApp, traga ele para o pro Manichat. Porque você consegue fazer a automação do WhatsApp no Manichat. Assim você consegue escalar que nem eu expliquei para vocês. Com o WhatsApp você não consegue atender mais que 30 pessoas durante o dia. Isso é um exemplo, tá, galera? Então, assim, não adianta você colocar mais dinheiro no Facebook, porque vai vir muita gente e você não vai conseguir atender. Então, você trazendo o seu script do WhatsApp pro menu aqui, vai ficar muito simples. Perfeito, tá aqui, ó. Quero a amostra ou quero o tratamento completo. E aqui a gente pode mandar o cliente também pro WhatsApp, tá, galera? Então a gente vem aqui, dá o um clique, ó. Clica, cria mais três botão e aqui você vai colocar aqui, ó, o Open Website, né? Open Website, tá, galera? Feito isso daqui, você vai colocar o link do WhatsApp aqui, aquele link que eu ensinei vocês gerarem, tá, galera? Perfeito, colocou aqui o link, a pessoa vai diretamente pro seu WhatsApp caso ela tenha dúvida. Então aqui, a partir do, do momento que a pessoa sai daqui e vai pro WhatsApp, ela tá muito, mais, muito quente, porque ela já viu tudo, tudo que o seu produto faz, os benefícios, tudo bonitinho. E aqui, galera, vamos lá. No gerenciador de anúncio, você vai criar sua campanha, tudo bonitinho. Vai lá, colocar mensagem, vem aqui e dá um clique aqui, ó. Criar mensagem, tá, galera? Criou a mensagem? Ela vai vir para essa página aqui, ó. Aqui que é o pulo do gato, tá, galera? O que que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui você vai colocar, ó. Olá, tudo bem? Posso falar um pouco do nosso tratamento? Aí foi, é o keyword que vai ativar o nosso mini tá? Aí aqui, aqui eu coloquei aqui, ó. Sim. Mas às vezes a pessoa não vai clicar no sim, ela vai digitar sim, ela vai digitar pode, pode sim, pode. Então assim, você vai colocar várias keywords aqui, tá galera? Várias keywords que a pessoa pode digitar. Então lá no keywords do chat você vai digitar essas palavras que a pessoa pode digitar. Ou se ela clicar aqui vai ativar também nosso mini chat, mas ela tem a opção de ela escrever, por isso que a gente tem que colocar aquelas keywords variada, tá galera? Colocou aquelas keywords variada, a gente consegue fazer com que o nosso mini chat ativa, tá galera? Fazendo isso, ativando tudo bonitinho, fazendo tudo é, com que é, ative nosso nosso chat, se tiver rodando tudo bonitinho, é só clicar aqui, deixa ele carregar aqui, só clicar aqui ó, em Push, ele já vai carregar automaticamente todas as mensagens que você definiu aqui, ele vai já pré-determinar quando a pessoa colocar sim lá. A pessoa entrou no seu main chat, no seu Messenger, clicou sim, já vai começar a automação completa, tá galera? Então, essa automação aqui é muito boa porque você consegue fazer com que muitas pessoas venham até você, de forma que o seu anúncio seja muito bom, né? Você consegue fazer diversas automações aqui. E você pode alterar a qualquer momento, sem que sua campanha seja pausada, tá, galera? É por isso que eu gosto do Manichet, por causa disso, tá? Então é isso, é essa automação para você vender todos os dias, de maneira é, ininterrupta ali, desde que você saiba montar,